Deixa eu abrir agora para o Cláudio. Oi, Cláudio. Está me ouvindo agora? Opa, alto e claro. Manda lá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora Vilma, o João Paulo, o ah, eu e o grupo, né? Estamos juntos aí mais uma vez. Boa Mas, noite. Sim, uma... Essa belíssima consultoria, né? mais uma vez aí, despedida, infelizmente, né? É, mais parte. Mas, faz parte. Não, desse é mas estaremos aí acompanhando, estaremos aí reciclando e aprendendo as novidades que estão tá vindo por aí. Estou sabendo que o professor está renovando a apostila, então estamos ansiosos para poder receber mais esse conhecimento aí ampliado, né? restaurado, para que a gente possa continuar indo muito bem. E falando em insônia, né? falando em insônia, já com o assunto está indo aí para a insônia, eu quero agradecer, porque depois que eu comecei a fazer o curso, eu sou uma pessoa, eu posso dizer que sou umidade na questão de insônia, porque eu tive insônia durante muito tempo, até mesmo por conta da minha profissão, do trabalhar, meus plantões noturnos, e na ocasião eu fazia meus plantões durante a noite, aqui na Santa Casa de Sorocaba, no regional, e durante o dia, né, eu ia dormir poucas horas, que eu tinha que fazer faculdade ainda. Então, era um tormento. Era, né? Graças a Deus, eu aprendi a fazer a alta massagem a alta aplicação aos pouquinhos. E comecei a observar que comecei a dormir bem também. né Hoje eu estou dormindo muito bem durante a noite. É, tirei essa questão ainda da insônia. Então é isso, professor. Gratidão a Deus em primeiro lugar, depois aos ensinamentos, né? por esse, esse grupo aí maravilhoso que se formou e nós estaremos aí acompanhando, prontos para ir para o campo de batalha. Muito obrigado a todos vocês aí. E a gente só tem que pedir para que Deus possa continuar abençoando o seu trabalho. É um trabalho de ajuda, né? para com as pessoas e é um trabalho de formação de profissionais aí, é, no quesito aí de fisioterapia, né? É, reflexologia, reflexologia. Ali, na reflexologia e na reflexoterapia. Que Deus possa estar te abençoando aí, professor, tá bom? Obrigado, obrigado. Quanto, quanto carinho, né? E isso fortalece mais. A, ah, mas isso a, merece. A nossa, a nossa vontade de continuar, né? E querer mais pessoas junto conosco, né? Que bom, que bom. Se eu publicar esse vídeo depois no YouTube, tudo bem para vocês ou não? Bem, tudo bem, tudo bem. Bom, tudo bem pode pode usar tenho. a imagem de vocês no YouTube depois? Pode, pode. Pode. pode. pode. A hora a gente então vai dar uma editada no vídeo e colocar na no YouTube lá para o pessoal assistir, saber o nosso trabalho, saber o que a gente faz. E é importante vocês, né? Quando o vídeo estiver no ar, é, se vocês compartilharem, né? Lembra, quem é visto é lembrado. Sabe? Compartilha com seus amigos aí e tal, enfim. Vamos em frente. Cláudio, um abraço para você. Deixa eu abrir agora a, a, a Maria José queria fazer pergunta. Quer perguntar agora, Maria José? Abre o seu microfone, que eu tinha fechado o seu áudio. Pronto, abri. Então, eu queria saber: assim, é, a pessoa que tem colite diverticulite, o ponto exato que a gente pode trabalhar ou não pode trabalhar no intestino? Eu vou escrever aqui. Tá, então eu vamos não, lá. Não encontrei isso nas minhas apostilas. Então, vamos lá. Fala para mim um pouco sobre a colite. E a colite tem é inflamação no colo. Né? Hum. É o intestino está dividido em três partes. né? Uhum. O colo. Eu sei que ele está dividido em três Tudo partes. Bem. A colite é uma inflamação que dá nessa parte do colo. Uhum. É o colo reto e a outra que não me lembro. O nome é colo. Tudo bem. E aí? A pessoa que tem colite, o que, que eu posso trabalhar? Como eu, como eu posso trabalhar? E quem tem diverticulite também? Porque diverticulite também é outro tipo de inflamação que dá nem. Então, são todas questões que envolvem a parte intestinal. É isso. É, isso. Em isso. resumo. Tá? Então, qual é a base do nosso estudo, pessoal? Isso. Como é a base do, do, do nosso trabalho? Como, que a gente bola, como a gente bola um protocolo? Fazendo a faxina, o PG, faz o primeiro PG. Isso, mas antes do PG, a gente tem que fazer uma coisa que a Lilian falou. O que, que é, Lilian? Estude o cliente. Qual o cliente? Estude o cliente. Estude o cliente. Então, eu vou perguntar para vocês. A colite ou a diverticulite... Ela é causa ou ela é efeito de alguma coisa? Efeito. Efeito. efeito. efeito? Efeito. Então vamos começar a estudar o nosso cliente. Efeito do quê? O que, o que será que está fazendo no meu cliente a ter essas questões na área intestinal? Qual é o temperamento desse cliente? Uh, nervoso, raiva... Então, vamos deixar para a Maria. Vamos deixar para a Maria, se ela já conhece esse cliente. Maria, como é o temperamento deste cliente? É uma pessoa assim, muito tranquila, aparentemente, em termos de conhecimento de pessoa para pessoa, é uma pessoa tranquila, uma pessoa muito assim, ajustada, muito bem cuidada, em, termos, é, assim, em termos de convivência, muito bem. Não, tá, tá cortando sorri, muito você. o seu áudio, não estou entendendo direito. É uma, é uma, eu não sei também, tá? Eu sei que tá dando essa interferência, eu não sei. Porque. Mas é uma pessoa ajustada. Tem diverticulite. Hum. A outra, eu comecei um trabalho nela hoje. Ah, são duas pessoas. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. São duas pessoas. São duas. Tá. Então vamos falar sobre uma primeiro. É, a de diverticulite, que eu falei agora é uma pessoa ajustada. E... Assim, emocionamento, parece que a, a outra já aparece uma pessoa assim, mas Como você acabou de falar ali, pra, pra, antes, para a outra menina, mas ela assim, mais. Entendeu? E é. uma eu trabalhei, a outra eu comecei eu. Aí eu fui saber assim: se. É, aqui eu trabalhei na cidade de uhum. Líbia, falou que o que eu fiz ficou bem, mas nada, assim, não foi muito mas eu não sei se eu trabalhei corretamente, você assim, entendeu? Uhum. Por isso a dúvida. Eu falei, se eu pego outra pessoa que eu não conheço é, mais profundamente, assim, de termo de, de, de pessoa, de procedimento, como é a pessoa, se eu pego, eu fico com, com dúvida de como trabalhar. Tudo bem. É, é o campo entendeu? de batalha que vai dar essa segurança para você. Então, vamos lá. Na Eu não ouvi direito, mas eu vou perguntar pontualmente e vou aguardar a sua resposta. As duas clientes tiveram melhora? Sim. As duas a, pri... clientes... não, a, prime... a primeira. A segunda, que eu fiz hoje, ainda não sei o resultado que vai acontecer nos ah, próximos tá. dias. Tá, então segura um pouquinho. No final da terapia, você perguntou para ela se ela estava bem, se ela tinha gostado, como que estava? Perguntei. E aí? Perguntei e ela... ela ficou muito satisfeita. Isso. Então isso é importante. E ela falou que ela saiu leve. A resposta dela foi essa. Ai, Maria José, estou muito leve, muito agradecida. Eu uhum. perguntei que nota ela me daria, e ela falou, olha, se tivesse além do 10, eu daria além. Bom, parabéns. Tá? Deixa eu perguntar sobre água. Você comentou sobre água com ela ou não? Sim. Ela toma Sim. água, não toma? Como que é? Toma. toma. Essa, essa que eu fiz hoje, ela, ela disse que toma bastante água. Uhum. Não toma pouco, ela diz, toma bastante. Tem, tem clientes que, às vezes, eu não sei o quanto você conhece as clientes, né? Uhum. E, aparentemente, é, pessoas tranquilas, né? E é aquilo que ela demonstra no social. A primeira é essa. Mas, internamente, é, um, é uma confusão total. É uma contrariedade hum. total. Né? Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Se Entendi. ela aparenta ser ali, no ah. social, porque eu só vejo... É diferente a gente só encontrar uhum. o cliente ou só conhecer uma pessoa, um amigo, no momento social. E no momento social, normalmente, a pessoa ela não é o que ela é. Com certeza ela se esforça em ser mais agradável, se esforça em não ser isso, mas é no convívio social onde as pessoas se mostram quem é. Tanto é verdade isso que, infelizmente, em algumas reuniões familiares, pau quebra depois do almoço. Exato. Por quê? Porque depois o almoço, todo mundo chegou, já deu um oi, o Brama matou a tua saudade da semana. Aí, quando começa a tomar uma, a tomar duas, aí aflora o bicho que está lá dentro. Sim, tá? aí as pessoas mostram aquilo que é na sua verdade, Sim. não na superficialidade. Por isso que só casando para conhecer. Né, Vilma? Eu sou vozinha. <risos> também sou boa. É só casando para a gente realmente conhecer o parceiro ou a parceira. É só dormindo junto, né? Deitando, dormindo, enfim, para a gente conhecer de fato quem, quem nós somos, né? Então, aí eu devolvo, eu devolvo a pergunta para você, Maria José. Esta pessoa, ela, ela, ela, ela disfarça bastante as coisas? O que, que você acha? Uma, sim. A primeira a é da vida de político, sim. A segunda, não. Uhum. A segunda é mais categórica naquilo que ela fala. A gente se sente assim que ela é, como eu falei, mas ela é assim, mandona. Essa é tá, mandona. Isso. Então, uma está mais. Já está na cara. Uma já está na vendo? cara aqui do que ela é, né? Autoritária, é mandona. Aqui, aqui tem é. tem tá. que tem a colíquia. Tem a colíquia. Eu trabalho então, segura um pouquinho, segura um pouquinho, deixa eu explicar uma coisa. O nosso organismo, ele reclama em várias partes, né? Agora há pouco a gente conversou com a aquela pena que ela teve que sair, né? E ela deu o exemplo de uma cliente dela também, que tinha um problema na parte de gestória, tinha soluço, porque retinha muito. Então, tá vendo? De repente são pessoas aparentemente semelhantes, mas uma deu um... Deu um Deu um problema mais no, na parte aqui, no, na parte superior do tubo digestório, outra já dá um problema mais lá embaixo, né? Então depende de cliente para cliente, mas me parece que as duas têm aí umas car características semelhantes, de ser muito centralizadora. Verdade. Sentido, Maria José? Tá, tá respondido sim. Tá joia. Muito obrigada, viu? De nada, que bom obrigada, poder ajudar. Boa noite, meus agradecimentos. Eu sou extremamente grata ao Senhor, extremamente. Muito obrigado. Espero continuar em frente. Que bom, que bom. A Deus gente... abençoe a todos. Amém. A gente tem aí para o mês de outubro a essência do ser, né, que a gente antecipou ia sair lá no final do ano e a gente antecipou para outubro, né. Deus. E depois a gente fala ah, é? um pouco mais. Sobre... Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Deixa eu passar agora para Lourdes. Oi Lourdes, boa noite. Boa noite professor. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eu é, já foi comentado sobre isso que hum. um domingo eu fui fazer uma cortesia e a pessoa não estava nem andando direito. Ele dizia que tava com problema na coluna. A esposa dele fala não. Ele dizia que tá com problema no rim. A esposa disse que eu tinha problema dela na coluna. Eu fiz a massagem, apertei, fiz direitinho. Só que eles que não sentiam nada, não sentiam nenhum nada, dor nenhuma no pé. Mas eu fiz assim mesmo, tá? tentei o máximo. Ele saiu bem, mas falou que não deu em lugar nenhum. Aí eu fiquei bem assim, falei, nossa, acho que eu não consegui, ah, então não consegui fazer o... Isso, deixa eu fazer a pergunta chave. No final da terapia, como que esse cliente ficou, Lourdes? Então... Ele ainda, parece que ele ainda ficou meio assim, sabe? No andar assim, mas ficou bem, viu? Tá, então, falou, foi mas... ótimo, ele gostou, tudo. Isso, então, no final da ele sessão terapêutica, ficou... procurem você né, e todos fazer aquela avaliação final, para você ponderar, para você ter como dosar a... o efeito do trabalho. Então, assim, de 1 a 10, por isso que é importante perguntar para o cliente. De 1 a 10, quanto melhorou? Você tem segundo? É, eu não perdi. Isso Normal. Por isso que a gente está em curso. Por isso que a gente está fazendo consultoria. Entendeu? A consultoria aqui não é à toa. É o um momento de aprendizagem. Então sempre, é. sempre. Por que que eu digo sempre? Porque eu eu sempre faço isso. Tem um atendimento que eu faça é que eu não faço a avaliação final. Gostou? Gostei? Melhorou? Melhorei. Quanto? De 1 a 10. Ah, pum, é na lata. Ah, melhorei 5, é melhorei 7. Melhorei 10. Se você tivesse um número, você teria um histórico. tá então, Quando você for atendê-lo novamente, ao no final da terapia, você pergunte de 1 a 10 quanto que melhorou. É só ele que vai é ser. É nesse o... eu não perguntei, mas eu pergunto sempre. Entendeu? Isso. É que passou. Normal. A próxima, eu tô tão agradecida. Que bom, que bom. Então, na sua mente. Eu quero que você tente racionalizar ao máximo. Na sua mente, quanto você acha que ele melhorou? De 1 a 10. Ele melhorou? É, na sua mente. Ele você... que deve ter melhorado 9, mais ou menos. 9. É, Porque pouco, eu... é pouco ou é muito? Eu é pouco ou é muito? Eu acho que é bastante. É bastante, tá? E como que foi a terapia que você fez nele? Ele teve dor no pé? Ele teve dor no pé na hora que você massageou? Então isso que eu isso que eu fiquei isso que eu fiquei impressionada porque eu apertava bem e eu tenho a mão firme, mas tá. ele eu perguntava se Sim. doía ele falava que não. Tá, então Lourdes ensina eu como que faz isso. En, ensina eu como que faz isso. Perguntou para ela como que faz essa massagem sem que doia, doa o pé. Me explica como que faz isso, porque eu não sei como que faz isso. Ensina eu, ensina as suas amigas aqui, como que faz a massagem, o cliente melhora Sim. 90% e ele não tem dor nenhuma no pé. Eu não tinha. Entendeu? Todos nós temos algumas habilidades, né? De repente é, uma, é um cliente diferente. Mas parabéns para você, que você fez a massagem, teve uma pegada firme, ele não teve dor no pé e melhorou. Isso uhum. é o que importa. Ao final da terapia, ele ter melhorado. Então, parabéns. É, Mas eu fiquei assim, mesmo assim, porque ele não sentiu dor lourdes, nenhuma. Geralmente, todo lourdes, mundo Dor, lourdes, lourdes, entendeu? <risos> o que importa é ele ter melhorado no final. Não fique procurando, é. como é que o pessoal fala? Pelo em é, cabelo em ovo. Não fique procurando sarna se a sarna não existe. Tá ah, vou começar a coçar porque vai coçar. Não, não está coçando, vai começar a coçar por quê? Tira isso hum. da cabeça. O importante é que ao final ele melhorou. Tudo bem? Tem razão. Tudo bem. E eu queria agradecer, professor, por, por tudo que o senhor deu, ter conseguido é, essas aulas que o senhor deu, aquela semana gratuita. Uhum. Nossa, eu tava numa precisão assim de um negócio assim diferente uhum. e pegou bem na hora, justo nessa naquela semana que eu estava de luto, tava sofrendo. Aí quando eu peguei nesse no Face, nossa, eu já já rapidinho me inscrevi e nossa foi, foi uma coisa assim espetacular para mim, entendeu? Que bom, que bom. E nossa, tô tão feliz que eu tô aprendendo muito com todos lá no grupo. Eu ouço todo o pessoal comentar, falar, isso aí para mim está sendo muito bom. A minha, minha filha falou assim, mamãe, você vai procurar outra coisa para fazer, você, você tinha que parar de trabalhar. Eu falei, imagina, agora que, que eu estou aprendendo tudo, eu vou parar, mas de jeito nenhum. Que bom. Eu estou muito que feliz, foi. não é? Então, falei que é. agora que eu vou começar. Isso. Então, eu estou muito feliz com toda a sua equipe, que foi muito boa. Que bom, que bom. Obrigado. Então, para mim isso foi muito bom. Quantas pessoas você acha... A minha vida acha... mudou muito. Quantas pessoas você acredita que você pode ajudar? Eu acredito que eu posso ajudar muitas. Isso. Muitas pessoas. E você me conheceu, né? Vocês me conheceram provavelmente num evento gratuito. Foi. Né? E que o evento gratuito já deu um up na vida de muita gente. Uma melhora. Muita Com gente, muita gente saiu de quadros de depressão no evento gratuito. Quantas pessoas, Brasil afora, hoje, estão tá sofrendo do jeito que algumas de vocês sofriam? É. Muitas. Muitas. que muitas, viu? É. E vocês gostariam de dar essa oportunidade de melhora para outras pessoas? Sim. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Sim. Muito. E como é possível fazer isso? Convidando as pessoas que sofrem com dores. Convidando as pessoas. Então, vocês podem ajudar outras pessoas, convidando outras pessoas para participar. Cada um no, é. seu, no seu WhatsApp, nos grupos que você pode participar: Facebook, tá Instagram de vocês. Compartilhem lá, convidando as pessoas para participar. Fala: olha, melhorou muito para mim. Eu sofria de depressão sabe? Vocês dizerem, porque eu, eu, eu, Roberto, não tenho depressão, eu, Roberto, não tenho fibromialgia, eu, Roberto, não tenho enxaqueca, eu não tenho insônia, eu sou um privilegiado, né? Um privilegiado por isso pelo meu histórico, minha vida, minha jornada, mas cada um com as suas situações, né? Com as suas necessidades. Então, é possível que vocês também ajudem outras pessoas. Só vai depender de cada um de vocês pegar e professor, ajudar outros, simplesmente assim. Então, professor, eu não estava dormindo. Eu não estava, eu estava muito assim deprimido, parecia que tava um peso nas costas, sabe? Muito, tava muito difícil. Eu não, não dormia, tinha que tomar remédio. Aí, eu, na mesma semana que eu comecei, já não tomei mais remédio e foi o sono foi melhorando aos poucos, mas... Sim. E hoje eu tô bem, muito bem. Então, eu acho que... Imagina que já vou... Imagina que eu vou parar no... Fazer Sim. outras pessoas é, então, felizes com também. Com certeza. Então, lá no nosso... No, no grupo, né? Tanto no grupo lá, que o grupo vai encerrar hoje, e também lá na comunidade, tem o link da maratona. É só pegar o link e... Manda para sua amiga, olha, você tá sofrendo assim, ó. Clica aqui, se inscreve, que você vai melhorar. É gratuito. Tá. Deixa eu abrir a pergunta para uma outra colega, a Maria Socorro. Oi, Maria Socorro, boa noite. Oi, boa noite, professor. Boa noite, Turma. É... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É... Boa noite. É, eu estou aqui também, assim, mais para agradecer mesmo por tudo. Ao senhor, professor, à Dona Vilma. A minha dúvida, professor, ainda é eu não sei, eu não olhei agora, tá, se o senhor é, respondeu alguma coisa. É sobre o, aquela senhora que eu atendi, que ela com o pé muito cheio de ver, eu gostaria de saber se eu posso encontrar uma pessoa assim, posso fazer uma massagem quanto menos mais, ou eu não posso tocar num pé assim? Eu, eu vi a sua pergunta, eu respondi, acho que uma... Eu acho que eu respondi mais de uma vez essa pergunta, né? mas vamos lá. Eu procuro trabalhar sempre no meu campo de segurança, na minha zona de conforto. Vou entregar para o cliente o alívio que ele busca, sem colocá-lo em risco. E também, obviamente, sem me colocar em risco. Então... É... Eu não posso ficar a falar, olha, vai lá e faz. Eu não posso fazer isso. Tem coisas que vocês vão aprender no campo de batalha. É no campo de batalha tem coisa que vocês vão aprender. Ah, mas será que eu faço ou será que eu não faço? Tem coisa que é só o campo de batalha que vai te dar. Na dúvida, peça uma recomendação médica. Sim, sim, sim. O que o médico está liberado, o médico liberou massagem, drenagem, liberou academia, liberou esforço físico, entendeu? Para que vocês possam trabalhar na zona de segurança, não seria nem zona de conforto, né? que zona de conforto parece que é um negócio relaxado, né? Zona de quem não está querendo assumir responsabilidade, mas é, uma, é trabalhar na zona de segurança, sua e do seu cliente, até porque eu não posso falar se faz ou não faz, porque não, não sou eu o terapeuta, não é eu que posso, às vezes o cliente fala, o aluno fala, ah, eu vou pegar pouquinho, né, eu vou apertar pouquinho, mas na hora o pouquinho pode se tornar muito, eu lembro quando eu, eu, fiz, eu fiz vários cursos, né, e eu acho que eu já comentei essa história com vocês se eu não vou comentar eu vou comentar de novo para marcar bem na cabeça eu fiz um curso de quiropraxia vocês sabem o que é quiropraxia eu sei então para quem não sabe é aquela aquelas manobras que a gente faz no corpo de ficar estralando né fazendo ajustes né estrala para lá estrala para cá vamos dizer. manipula o corpo inteiro do seu cliente né e quando eu fiz o meu curso a gente fazia duplas né eu treinava numa pessoa e ela treinava em mim. E a pessoa que treinava em mim, ele trabalhava num em serralheria, trabalho, né, nada contra, né, mas um trabalho pesado, trabalhar com ferro. Ah, tá? aquela coisa bruta, pesada. E aí quando ele ia me pegar para fazer a massagem, a fazer a, man, a manipulação em mim, ele quase me virava, quase me arrebentava. Aí eu falava para ele, cara, pega, pega leve aí, meu, você vai acabar, né? A gente brincava, né, peguei amizade com o cara, né? Você vai acabar me machucando, né? Falei, Não, Roberto, mas eu tô pegando devagar. Aí o que, que eu tive que fazer? Como eu sou da área da terapia há mais tempo, e ele tava ingressando na terapia agora, eu falei, cara, senta aqui um pouquinho, vamos conversar. Aí eu tive que dar uma aula fora do campo da, da quiropraxia, falei, cara, terapia é um negócio diferente. Você precisa calibrar a sua mão calibrar o seu peso, o seu trabalho, né? É um trabalho de serralheria, é um trabalho pesado. Então, o pouco para você é muito para mim. Imagina você pegar um, uma senhora para fazer quiropraxia, você vai arrebentar a senhora. Pegar um, uma jovem, um jovem, você vai arrebentar a coluna do pessoal. Por quê? Porque o seu trabalho por natureza ele é pesado. Então, a sua pegada tá pesada. Então você precisa aprender a calibração. Calibrar o jeito que você dá o creque. Aí ele entendeu. Aí quando ele começou a fazer em mim de novo, ah, agora sim. Eu estava quase arrebentado. Aí sim ele conseguiu me colocar no eixo. Se continuasse daquele jeito, ele ia me arrebentar. Por que que eu estou comentando isso? Porque a minha, pegada, a minha pegada no pé do cliente é uma. A pegada de vocês é outra. Eu não tenho controle sobre a pegada de vocês, sobre o jeito que vocês apertam. Às vezes o pouco para vocês... Pode ser muito. Entenderam? Consegui explicar? Sim, explicou sim, sim professor. Obrigada. Perfeito. Sim.